Boa tarde amigos, eu sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando as variônicas e o jogo do bicho Como é que elas funcionam e como é que pode ser feito o jogo é... Lembrando pessoal que não é 100% de acerto Porque o futuro ele modifica a todo momento Então é... Por exemplo, na hora que vai correr o jogo as coisas já podem ter modificado mas é muito interessante. Porque nós vamos acolher aqui entre os 25. E ela. E nós vamos tirar três números. Esses três números seriam os três números que a pessoa vai jogar porque assim com os três não acerta mais é tem mais possibilidade acima de 80% de acerto e também vamos durante o vídeo nós vamos explicar também como é que procede esse jogo agora nós vou colocar a câmera para gravar aqui nós vamos passar também para o papel Aqui o procedimento é quase igual ao outro jogo, ó. Vário, o número 1 um vai sair no jogo do bicho Word, se não for sair, você não descruza. Mas ele não vai, quer dizer que não vai dar a ver se o bicho. o número 2 vai sair no jogo de hoje. se ele não for sair, você não descruza. Se for sair, você descruza. Não vai. Ariônico, o número 3 vai sair no jogo de hoje. Se ele for sair, você descruza. Se não você não descruza. Não vai. Ariônica. O número 4 vai sair no jogo de hoje. Se ele for sair, você descruza. Se ele não for sair, você não descruza. Então descruzou. Ariônico, o número 5. Vai sair no jogo de hoje Se for sair, você descrua Se não, você não descrua Quer dizer é que eu sempre Também não vai sair Vou dar uma arrumada aqui Ficou muito Caiu até o vídeo Mariônica o número 5 vai sair no jogo de ouro. Se for sair, você desculpa. Se não, você não desculpa. Aí, ó. O número 7 vai sair no jogo de ouro. Se for sair, você desculpa. Se não for sair, você não desculpa. O número 7 vai. O 7 tá aqui, ó. Então vamos já virar ele. Lembrando que esse jogo é tudo na cabeça. Ariônico, o número 8 vai sair no jogo, na cabeça hoje. No jogo do bicho. Se for sair, você descruza. Se não for sair, você não descruza. Ó, você vê que ela descruzou. Porque ele vai sair. Ariônico, o número 6. Não, número 9. Número 9 vai sair no jogo de hoje. Se for sair, você desculpa. Se não for sair, você não desculpa. Não desculpou, não vai sair. o número 10 vai sair no jogo de hoje. Do bicho. Se for sair, você desculpa. Se não for sair, você não desculpa. Também não desculpou. o número 11 vai sair no jogo do bicho hoje. Se for sair, você Se Senão você não desculpa. Não, não saiu. Varianico, o número 12 vai sair no jogo de hoje do bicho? Se for sair, você descruza, senão você não descruza. Ela tá descruzando um pouco lenta, mas ela acusou que o 12 vai sair. Varianico, o 13. O 13 vai sair no jogo do bicho hoje. Se ele for sair na cabeça, você descruza. Se não for sair, você não descruza. Não. Aí ontem O 14 vai sair na cabeça do jogo do bicho Se você for sair, você desculpa, Senão você não descruza O 14 vai o, o 15 vai sair no jogo do bicho hoje. Ah, se você for sair Você descruza Se não for sair, você não descruza então, ela não está descruzando porque não vai. Ariônica, o 16 vai sair no jogo do bicho hoje? Se for sair, você descruza. Se não for, você não descruza. Nem não. Ariônica, o 17 vai sair no jogo do bicho hoje? Se ele for sair, você descruza. Se não for sair, você não descruza. Então, não descruzou. Ariônico, 18 vai sair no jogo do bicho hoje, se for sair, você descuza. Se não for sair, você não discusa. Ariônico, 19 vai sair no jogo do bicho hoje na cabeça, se for sair, você descuza. Se não for sair, você não descusa. Ariônico, 20 vai sair no jogo do bicho hoje na cabeça. Se não for sair, você desculpa. Senão você não, não discusa. estou cruzando um pouco lento, mas tá então aqui nós, ela cruzou o 20 olha, o 21 vai sair na cabeça hoje do bicho se for sair, você descruza. se não for sair você não descruza. olha, o 22 vai sair no no, no, no do bicho, hoje na cabeça, vou sair, você descruza. se não, você não descruza. também não Vale olha, o 23 vai sair no jogo do bicho hoje. for sair sem desculpa, se não não desculpa. Nem não. Olha, o 24 vai sair no jogo do bicho na cabeça. Se for sair sem não se sair sem desculpa. Também não. Vale onde, o 25 vai sair no jogo do bicho na cabeça. Se for sair sem descruza, Se vou sair sem não desculpa. Também não, te Bom, pessoal, agora então nós temos aqui, ó Ela não nos cruzou no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 9, no 10, no 11, no 13, no 15 No 16, 17, no 19, no 21, no, 28, no 23, no 24, no 25 Então ela cruzou o 7, o 8, o 12 e o 20 Agora Nós vamos fazer uma outra um outro, uma outra pergunta para ela. Agora nós vamos ficar aqui. Agora, aqui ó, nós estamos juntando o que ela disse que não vai sair e sobrou esses cinco aqui. Mas, aqui desses cinco, tem algum que tá falhando. Por quê? Porque às vezes ela fala, porque às vezes a gente acaba induzindo ela. Então é onde você tem que conferir a falha dela. Então nós vamos cortar aqui. Agora presta atenção. Variante, o 7 vai sair na cabeça do jogo do bicho hoje. Se for sair, você descruza. Se não for, você não descruza. Ó, o variantes está descruzando, porque já disse que vai. Então esse 7 está confirmado. Agora vamos o 8, vai O 8 vai sair do jogo do bicho hoje na cabeça. Se for sair, você descruza. Se não for, você não descruza. Ó, é rapidinho. Ela já descruzou, Porque o 8 vai sair. Agora o 12, vai O 12 vai sair do jogo do bicho hoje. Se for sair, você descruza. Se não for sair, você não descruza. Se for sair na cabeça. Ó, o 12 tá falhando. Ela não descruzou pro 12. Então vamos deixar para cá. Vamos cortar aqui. Vamos ao 14. Vale, O 14 vai sair na cabeça do jogo do bicho. Hoje. Se for sair, você descruza. Se não for sair, você não descruza. Olha, ela já abriu. E vai. Vai Mônica. O 20 vai sair no jogo do bicho hoje na cabeça. Se for sair, você descruza. Se não for sair, você não descruza ela é descruzou no vídeo então veja bem esse vídeo eu estou gravando ele hoje mas esse vídeo vai para o canal amanhã a amanhã à tarde então por exemplo, esse resultado seria para hoje isso aqui é pro pessoal ter uma noção de como fazer esse jogo lembrando que esse jogo não é 80% de, de acerto não lembrando que aqui nós tem ó quatro números e lembrando que a, a, o jogo corre esse jogo ele corre quatro vezes ao dia recorre às 11 corre a 14 horas, 16, às 16, 18 e 21 horas. Então o jogo aqui, o correto, por exemplo, são quatro. Agora, se não tem o estado, só for uma, então o resultado é um só. Só que aí, por exemplo, se sair quatro números, dos quatro números por exemplo se ela cruzar na primeira na primeira passada que você der se ela cruzar quatro números não tem problema você faz o mesmo que eu fiz ali você pega os quatro números e confere os quatro números E volta até ficar só um número e realmente vai sair agora tem estado tem duas tem três outras tem uma então aqui é o seguinte para você fazer esse jogo você tem que fazer ele cedo às nove horas o que, que acontece? Você vai jogar, por exemplo, um real num real, no real num real, um real no outro. Seu, oito horas. Esse jogo ele vai correr 11 horas. Um desses quatro vai sair nas 11 horas. E depois, você vai jogar das 14 horas às 16, 18 e 21 horas. Agora, até que, por exemplo, até que você faz os quatro jogos para terminar, agora você pode também, é, por exemplo, quando você vai às 8 horas, você pode fazer um jogo já os quatro horários, os mesmos, números um os quatro horários, com o mesmo quantidade de dinheiro em cada um, aí varia, a pessoa quer jogar as, 50 centavos num, 50 no outro, 50 no outro, 1 um real, 2, 10 real num, 10 real outro. É aí é a pessoa que determina o que quer jogar. E lembrando que não é 100% de acerto, mas esse jogo aqui, do jeito que eu estou explicando ele, ele tem 90% de acerto. mas só a pessoa aí de leve e fazendo joguinho devagarinho e tá aprendendo aí com as variantes e vendo o que as variantes que é capaz eu tô um pouco gripado e, a, e assim a gente vai demonstrando o que as variônicas fazem. As variônicas com o futuro, elas não dão 100% de acerto. Tudo que você for fazer com o futuro, com elas, é, o acerto fica em, em torno aí de 70% a 100%. Então, é, por exemplo. Vou dizer aí que eu quero saber com elas quando que uma pessoa vai falecer. Ela não dá uma precisão exata Mas ela dá 80% de acerto então, Por exemplo, se der lá com 80 anos Você pode jogar 8x2, 16 16 para cima, 16 para baixo Ou ficar no meio Então é, a coisa é simples Mas que elas acerta mais Que, o, que nós, o normal nosso Não uma Lembrando aí o pessoal Que tiver interesse aí das variônicas a descrição tá embaixo do vídeo nós vamos encerrar esse vídeo lembrar os amigos aí para não esquecer de dar o um like se inscrever no canal o canal poder crescer mas tem um outro canalzinho lá maurício varas e Única, também que é muito importante o canal sempre nós temos vídeo bom lá então aí o pessoal aí dá uma força para nós aí porque nosso canal agora precisa crescer um pouco e nós também precisamos chegar logo aos 10 mil aí para nós fazer um outro sorteio E até o próximo vídeo.